Cadillac and Dinosaur Saudações internauta seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Literando Jogos! Hoje vamos continuar com Cadillac and Dinosaur. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Opa, me empresta o carro aí pra dar uma volta. <risos> Ai da frente! Mulher louca do volante! Salve se quem puder! Yes. Tudo. <risos> então não vacila, se inscreva e fique ligado para não comer poeira E agora vamos para o chefe Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Agora, acabe com ele, ah! toma! Dá pra passar essa fase andando, em vez de pegar o carro. Se você quiser que eu faça isso, deixe um like aqui no vídeo e comenta. Que depois eu volto nessa fase e jogo ela até o final, sem pegar o carro. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Volto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima.